Olá, senhor, meu irmão, Senhor Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí hoje na nossa lição número 6 As bênçãos de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Aqui que eu vos falo é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os amados, nós damos cursos do bacharel em teologia, medo em teologia, treinamento de liderança, gestão de pessoas, evangelização, missões e outros cursos, ok? Temos, então, vamos deixar o link embaixo. Você pode acessar e ver as informações. Bom, hoje nossa lista número 6. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, se ainda você não se inscreveu e deixe seu like, compartilhe três, quatro, cinco pessoas que você puder compartilhe com pessoas para que tenha acesso ao conhecimento da palavra de Deus então vamos lá lição 6 o nosso texto diz de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão olha só Gálatas 3 Versículo 9 verdade aplicada nosso passado não define o nosso futuro quando Deus intervém em nossa história essa verdade aplicada é muito prática né Muito bem colocado porque se Deus não intervém em nossa história de forma consciente, que nós fiquemos conscientes, como estamos interpretando a nossa história, isso pode gerar muito problema, tá? O nosso passado pode definir se o nosso futuro se não ficarmos conscientemente, tá? de como interpretar de forma positiva nossa história. E Deus intervém em nossa história de uma forma fantástica, mediante a sua palavra, mediante a nossa rendição a ele e a oração. nós vamos aqui, objetivos, primeiro, apresentar o chamado de Abraão, segundo, mostrar que o chamado de Abraão aponta para Cristo, e terceiro, destacar que a fé foi resposta de Abraão a Deus. Texto de referência, Gênesis 12, versículo 1 ao 4, por favor, lê aí, ok? Você lê e eu vou já ir para nosso comentário. Na introdução disso, o chamado de Abraão aparece no início da história bíblica, Gênesis 12. As antigas promessas de Deus feitas a ele... Atravessa a história se cumpre em Cristo e abençoa hoje todo que nele creta. Tá? É, aqui interessante, importante prestarmos atenção a isso. Deus chama Abraão, ele crê, e nós somos abençoados também quando cremos a semelhança de Abraão. Esse ponto. É, determinante em toda a história bíblica. Lembro vocês, em outras lições, nós falamos que o primeiro pecado do ser humano é o não crer naquilo que Deus disse. E essa é a forma que Deus trabalhará e trabalha, né? E trabalhará sempre no ser humano. Primeiro, o chamado de Abraão, tirado de idolatria, escolhido para ser... Aben abençoado e chamado para um propósito. A resposta de fé de Abraão é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. Ele ouviu sua voz, creu, obedeceu, saindo de onde estava sem saber para onde ia. Né? É interessante a forma como Deus trabalha. Na né? é, alguma aula, eu disse para os amados irmãos. Quando Noé, né, ele, a arca, né, pousa, tá em Noé e com a família saem, passa mais ou menos cerca de 70 anos, olha 50 e poucos anos, né, quando nos mostra que Terá, né, o pai de Abraão, né, ele está é, em Ur dos Caldeus estabilizado, né, segundo alguns é, comentaristas, né, seria fabricante de ídolos, diz que era ele pelo menos né, era adorava ídolos. Mas eu só lembro a vocês que eu ensinei, tá? Nós não temos as datas cronológicas agora para colocar aí, tá? Porque o nosso tempo não permite isso é um curso do acharei colocamos isso. Mas é, Abraão conviveu com Noé de cerca de 50 54 anos mais ou menos. Então, Deus <risos> o Abraão ia conhecer Deus por essa convivência com Noé. Então, ele discerne a sua voz. Agora, o desafio é Abraão sair de um local onde está estabilizado. Tá? O pai é microempresário, ele está estabilizado, ele tem uma família, ele tem seu gado, sua fazenda, e Deus o chama tá? para ir a um lugar né? é, onde Abraão não sabe. Agora, eu quero deixar aqui uma coisa muito importante para você. Não é o local que é determinante aí. Você percebe que Abraão escuta e Deus disse, olha, eu vou te levar a uma terra, né? Eu vou te prosperar, vou te abençoar. O segredo da benção está na promessa. Não é o local que é abençoado. Tá? O que importa não é o local, importa o abençoador. Isso de sua importância porque é isso que é fé, tá? Não importa onde que você esteja nesse momento, o ambiente onde você vive, tá? Se você crê, Deus transforma esse ambiente, Deus transforma a terra seca em terra produtiva, tá? O que interessa é aquilo que Deus disse, tá? Então, isso realmente é fé, tá? Onde ser que Deus conduza, tá? Se Deus está com você, se a promessa de Deus te acompanha, será próspero. Tirado de idolatria, nós acabamos colocando adiantado isso. Então, qual não seria o destino de Abraão se não obedecesse ao chamado de Deus? Criado e cercado pela idolatria, havia grande probabilidade de seguir as mesmas tradições idólatras dos seus pais. Tá? Perceba que eu troquei a palavrinha probabilidade, eu coloquei em lugar de certeza. Por quê? Porque, como já dissemos, Noé ainda ficou por muito tempo, tá? Falando desse Deus, né? testificando pela sua vida da existência desse Deus, Deus único e verdadeiro. O que que eu quero dizer que essa geração tem ainda condições de escolher entre seguir ao Deus verdadeiro ou seguir a, a idolatria. Então, a probabilidade de Abraão escolher o lado errado? Claro que há, tá? toda a probabilidade está diante de nós, sim ou não, né? Eis que hoje, hoje eu coloco diante de vós a benção e a maldição, tá? Mesma coisa acontece com Abraão. E Abraão decide não seguir as tradições idólatras de seus pais. Abraão sem titubear aceita obedientemente o chamado. Em Josué vinte e disse, eh é, Deus disse, eu porém tomei Abraão e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Tá? Então, quando Abraão se coloca tá, à disposição de Deus, a seguir o que Deus vai orientar, andar conforme a orientação de Deus, aí Deus disse: Eu fiz andar ele por toda a terra de Canaã. Bom, escolhido para ser abençoado, é muito importante notar que Deus não diz que Abraão, né? a ah, Abraão, que caso ele vivesse em justiça, Deus o abençoaria. Deus o escolheu e promete abençoá-lo. Mas foi a fé na benção prometida que gerou a obediência e não o contrário. Olha só, Deus tá, ele não coloca parâmetros para Abraão ficar bonzinho depois se abençoar. Não, Deus deixa claro, ele tem o melhor para Abraão, tá? Se Abraão acredita no que Deus disse, Deus tem o melhor. Então, o poder para viver uma vida que agrada a Deus, vem de sabermos e cremos que Deus nos abençoou ricamente em Cristo, tá? Isso é essência. Se eu sei aquilo que Deus disse, e eu creio no que Deus disse, tá abençoado, tá? As promessas de Deus, é muito importante que nós percebamos isso, promessa dada é promessa cumprida, tá? Promessa dada, promessa cumprida porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tá? Então ele já está no futuro como onipresente, então como ele já está no futuro, a promessa dele já é algo concreto, ok? Bom, chamado para um propósito. O chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Deus abençoaria todas as famílias da terra. Todo chamado de Deus para nós é assim. Nunca tem a ver apenas com a gente. Sempre tem propósitos maiores do que a gente, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Olha só que coisa fantástica. Deus promete abençoar ricamente Abraão, prosperar em todas as áreas, tá? mas essas promessas são para abençoar todas as famílias da terra. Seu propósito nunca é um pontinho só, não é uma pessoa, é através dessa pessoa abençoar vidas, amém? Então, que tal você se permitir ser o canal de bênção, tá? Mais uma vez, vou convidar você a deixar seu like, sua curtida e compartilhar esse conteúdo. Porque eu creio também que esse conteúdo não chegou a você só por chegar, para você ser abençoado somente, mas para abençoar vidas, assim como Deus me deu esse conhecimento, estou compartilhando com você. Amém? De Abraão para Cristo, as bênçãos em Cristo, Cristo para as nações, uma mesa abundante. O chamado de Abraão apontava para Cristo. Paulo explica isso em Gálatas, e romanos de uma forma clara e ampla. Vamos ver isso? Veja, a última parte das promessas de Gênesis 12, versículo 3, diz que através do descendente de Abraão, que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra. É muito interessante e muito importante que nós percebamos o objetivo de Deus. Tá? Porque se eu não vejo o objetivo de Deus, o propósito de Deus, eu me perco no meio do caminho. Veja, Deus não está dizendo que tá? Israel como nação né seria o especial, mais especial que todo mundo. O objetivo não é a descendência chamada nação Israel, o objetivo é Jesus Cristo. Claro que Jesus vem dentro né, da nação dos, da, de Israel, então, mas o objetivo é Cristo vir através dessa nação, deveria vir por alguma razão, e da, da nação, né, aí vem pela nação descendente de Abraão e em Cristo que está a bênção. Veja, Gálatas 3,16, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Você percebe isso? Tá? A bênção tá? para todas as nações está através de Cristo. Claro que Cristo deveria nascer em algum lugar do planeta Terra. E Deus escolhe que nasça em Israel porque ele é descendente de Abraão, porque eles foram escolhidos para receber os oráculos, as revelações de Deus. Ok? Bom, 2.2, Cristo para as nações. As bênçãos de Deus que nascem no patriarca culminam em Cristo não estavam restritos apenas a Israel na promessa em ti serão benditas todas as famílias da terra veja, não só a família de Israel Deus sempre deixou isso claro em todo em, ao longo de todo o Antigo Testamento tá? aí nós temos é, dois textos né? é Gênesis tá? Gênesis 18, 18 vamos ler rapidinho Gênesis 18, né? é um texto tá, que nos traz um esclarecimento, onde Deus coloca, é visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Está vendo? O, o objetivo maior de Deus é todas as nações da terra. E nos outros textos que colocamos também, está na tua revista, é, Salmos 72, 17, Gálatas 3, 8, é, Gênesis 14, 18, todos eles nos confirmam que o propósito de Deus sempre foi abençoar toda a humanidade, tá mediante Cristo que descende de Abraão. Uma mesa abundante. No Novo Testamento, nos fala da história da mulher cananeia que implora a Cristo que venha acudir sua filha. Está sofrendo com a possessão demoníaca. Cristo responde, deixa primeiro saciar os filhos porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los cachorrinhos. Os filhos, nesse caso, era Israel. E Cristo não diz apenas eles, ele diz primeiro, deixa primeiro saciar os filhos, tá? Então, esse primeiro são os judeus, as bênçãos de Deus sobre Israel em Cristo são tão fartas que abençoariam todos os gentios, né? Aquela mulher, ela é muito sábia, né? Ela, essa cananeia da região de Sírio-Finícia, né? ela é fantástica, porque quando Jesus disse assim, olha, o pão é para os filhos, não, e não posso pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, essa mulher disse, olha, mas os cachorrinhos comem da, da, do, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher disse, pelo menos as migalhas já me servem. Ela é muito humilde. Agora, é, Cristo admira sua fé, sua perseverança. Jesus, a, em primeira instância, né? é como dizer assim, não, você não vai receber, né, mas ela insiste. Tá, agora eu abro um aparente e faço uma pergunta para você. Quantos não na vida você está disposto a receber? Será que no primeiro não você já vai parar, não vai insistir, no segundo, terceiro, quantos não? Ah, só para deixar esse parênteses para você pensar, tá? Às vezes a vida nos diz não, não porque não quer nos abençoar, tá? É porque quer ver a nossa perseverança. Bom, vamos lá, três, a resposta de Abraão a fé. O que justificou Abraão é o que nos justifica hoje uma mulher de fé ao lado e abençoados com Abraão. Deus aparece a Abraão mais uma vez e para lhe encorajar reafirma sua promessa de fazer dele uma grande nação do qual viria o Cristo que abençoaria todos os povos. É interessante, né? Nas últimas vezes, tá? Que Deus chega a Abraão, ele promete o filho, né? Ele ri. O texto diz que ele riu, se inclinou de tanto rir. No hebraico diz que ele é, doeu a barriga de tanto rir, por isso se inclinou. Você aparece absurdo o que Deus agora está afirmando, porque se vocês lembram, Deus fez a primeira vez a promessa com 75 anos que Abraão tem. Agora ele já está com 99 para 100. Por isso que ele disse assim, agora... É, só dá para rir, tá? Agora vamos ver o texto, né? O que justificou Abraão é o que não justifica hoje. A preocupação de Abraão é que a sua idade avançasse e até o momento Deus não lhe havia dado um filho. É interessante porque às vezes nós focamos em nossos recursos naturais. e Nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, mas apoiados em nossos recursos, em nossas habilidades. Abraão creu em Deus e Deus o justificou por esta confiança. Você pode ler Gênesis 15 e Romanos 4, 3 ao 6, que é muito importante. A primeira resposta nossa que Deus espera das promessas é a fé. A fé que move a obediência e relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha só. Se eu creio piamente em Deus, essa crença vai me movimentar. Toda pessoa que crê naquilo que Deus disse, essa crença lhe movimenta, porque crer é um verbo. Segura bem isso, por favor. tá? Você está se movimentando, a tua vida está se movimentando pelas crenças que você tem. Se você crê em Deus, na palavra de Deus, você vai ser direcionado, movido em direção a viver as promessas de Deus a semelhança de Abraão. Uma mulher de fé ao lado de Abraão, né? O nosso autor, eu achei fantástico ele enfatizando esse ponto, né, da, do caso de Sara, porque costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecendo de fazer a mesma coisa com Sara, sua mulher. Então, o que está falando o seu autor, tá? que não dava né? para nascer o um menino sem a participação da Sara. Tá? Haveria uma Sara, né? deveria ter a Sara, tá? para que a promessa de Deus se cumprisse. Seu marido... né é, o Abraão, velho, e ela com ventre estéril apresentam a promessa algo impossível. E esse é o ponto. Tá? Que eu disse anteriormente, que Abraão está preocupado né com ah, está avançando de idade, não vai ter mais filhos, porque naturalmente ainda ele podia gerar filhos. Agora chega o um momento que Abraão não pode mais gerar filhos. Veja Hebreus 11, versículos 11 e 12, eu vou ler rapidinho para você, tá? Mas você confere depois o texto. Aí é bom até conferir várias traduções. Diz o texto assim. Pela fé, é, 11 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que, agora escuta, versículo 12. Pelo que também de um e esse já amortecido. Olha só. Abraão... Não poderia mais gerar filhos naturalmente. Já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Tá? Então, os dois, marido e mulher, agora estão sem condição natural. Mas Deus faz a obra. Por isso é importante aqui... Tá, que a fé de Sara coopera com a fé de Abraão e os dois aprendem a falar a linguagem de Deus, ter a visão de Deus e tomar posse da bênção de Deus. Aí o um milagre acontece. Então, Sara né, é, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, a fé que gerou, Isaac também foi dela, ela participa. Como é importante para o homem de Deus ter ao seu lado uma mulher de fé? tá? Porque duas pessoas da mesma fé cooperam sempre a, a fé. tá? Quando se junta, se comunica, soma com mais pessoas, o resultado pode ser maior. A Jesus nos ensina isso em Mateus. Que quando estamos reunidos né, em comunhão, tá, em uma só fé, tá, a oração tem uma probabilidade muito boa de ser respondida. Tá? E é claro, se os dois estão crendo naquilo que Deus disse, é impossível que não aconteça o um milagre. Abençoados com Abraão. Temos o hábito de chamar Abraão de pai da fé. Significa que a escolha e o chamado de Deus a Abraão são demonstradas, é, são a demonstração, aliás, de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa de redenção através da semente da mulher. Interessante, né? Tá, Deus faz o entrelaçado, tá? Deus ele age de uma forma tão artística, tá? Que o homem e a mulher, tá? Eles participam de uma forma equivalente, que somados as duas partes geram resultados. Gálatas 6,16 se refere à igreja como o Israel de Deus, por cujo intermédio, por consequência, essa bênção é expandida. É muito importante isso, tá? A bênção expande, a bênção se dissemina, tá? Através tá? da semente de Abraão que Jesus, no qual nós aceitamos. Deixa eu explicar melhor. A bênção começa na promessa, tá? Aí vem um homem, do qual nasce uma nação de Israel, de Israel vem para as doze tribos, né? As doze tribos de Israel, aí se escolhe uma tribo, de uma tribo se escolhe uma família, tá? A família de Davi, né? Da tribo de Judá, tá? E daí vem, né? Dessa família vai vindo, tá? O Cristo... E do Cristo para todas as nações, tá? Então, vai se expandindo, tá? Isso que está dizendo aqui. A bênção se expande para todas as nações. Meus amados, Deus nos abençoe que nós possamos também contribuir com essa bênção ser expandida, alcançar mais pessoas vivendo uma vida de fé. Deus nos abençoe. Bom nós apresentamos o chamado de Abraão, mostramos que o chamado de Abraão aponta para Cristo e destacamos que a fé foi a resposta de Abraão a Deus. Deus, Deus, Deus vos abençoe, deixe seu like e compartilhe e desejo para você uma boa escola bíblica dominical.